E aí gente, eu todos muito bem-vindos É o Bigadonari, cara Hoje eu tô aqui, mano, pra fazer o que eu prometi no vídeo passado Que é abrir os baús Do Clash Royale, os melhores baús Pelo menos por um tempo, foi os melhores baús Do Clash Royale, mas são os baús raiz aí, Aqueles que dava aquele gostinho Quando a gente ganhava eles, né mesmo Eu consegui o ciclo do baú super mágico Lendário e o gigante Eu vou abrir todos eles aqui com vocês, eu também tenho mais um baú Das missões que ainda não completei, mas enfim A gente vai abrir tudo hoje em vídeo, me desejem sorte E antes de nós irmos pro Clash Royale Cara, Já deixa aqui embaixo, deixa o seu like E também se inscreva no canal, se você aí Não for inscrito, aproveita, passa no meu Instagram Tô deixando aqui embaixo, ó, é arroba JVV, assim que sair do vídeo, passa lá Me segue, que se os números crescerem Lá, eu vou estar tá fazendo sorteio de gift card Por lá, beleza? Olha só, nós temos aqui O baú mágico O baú lendário e o baú gigante Pra abrir também, temos o baú da coroa, eu queria que tivesse O baú do clã também, mas enfim Na minha loja, mano, olha Eu queria muito, comprava que muito O mago elétrico, mas eu não tenho Ouro suficiente, talvez se eu conseguir Eu compre, mas eu não sei ainda Eu vou comprar essa Peca aqui por 250 gemas Eu nunca comprei carta nenhuma Com gema aqui na loja Vai ser a primeira vez, mas eu vou comprar sim Porque a peca, mano. é a minha carta épica Mais ocupada e é a carta que eu gosto Mais de usar aqui dentro do jogo Então eu acho justo eu fazer isso Não vamos ter muita enrolação, não vamos ter muito blá, blá, blá No vídeo de hoje, vamos começar aqui Abrindo o baú da coroa, vamos lá 680 de ouro, beleza 3 gemas, É, tinha até necessitado com as gemas no baú <risos> Goblins, beleza, esqueletinhos Não vai vir lendária, foguete E é esqueleto gigante Tá de sacanagem, sabe que eu tô fazendo uma missão, não é mesmo? Mas beleza, vamos abrir agora aqui Esse baúzinho E nunca vem nada aqui, preste, mas beleza 924 de ouro Espelho, mano, se eu ganhar lendária Nesse, nesse baú aqui, eu vou calar a boca De uma maneira que vocês não tem noção Não vai vir eletrocutadores E cavaleiro. Pelo menos veio bastante carta comum aqui, né, 245 cavaleiros. Ele é eu já até fiquei feliz Espelho, deleta da lista, mas tá valendo Agora chegou a hora de abrir o baú super mágico Mano, esse baú é lindo, mano, é sério Eu espero que você tenha dado like, tenha se inscrevido no canal Nós vamos abrir esse baú agora e vamos com tudo aqui Vamos gastar 41 gemas, não é muito, mas eu tô feliz demais Porque é um baú que vale a pena pra caramba E ainda mais de graça, mano O gostinho de algo de graça não tem, é o melhor que tem 7.128 de ouro, beleza. Morteirão, quero muito palmo morteiro pro nível 12. Bárbaros de elite, tranquilo. Gelo, se vineraram, eu vou ficar muito feliz. Servinhos, beleza. Gigante. Vai, vinerária, maravilha. Feliz, cara. Eu tô feliz demais, mano. Que baú delícia! Duas lendárias garantidas no vídeo de hoje: a do baú super mágico aqui e a do baú lendário que eu vou abrir depois, mano. Nossa, me desejo muita sorte para que eu ganhe, sei lá, arqueiro mágico, para que eu ganhe mago elétrico, meia cavaleiro e é isso aí. Vamos lá, vamos abrir esse baú, se embora assim, tremendo os tambores rufando. vamos, vamos, vamos, vamos. Mago elétrico, mano Uhul Fiquei muito feliz agora com essa É sério Porque tem mago elétrico ali na minha loja também Ou seja, se eu quiser comprar Vai faltar um pro nível 3 Nossa, que delícia Que massa, cara Que massa feliz demais É sério Eu, eu vou abrir Até esse baúzinho de prata aqui antes Eu sei que nem merecia Mas eu vou abrir Tô empolgado, mano Vamos remar tudo desse negócio aqui Agora não quer funcionar Agora não quer ir Internet. Pelo amor de Deus não, não sei o que acontece, cara Toda vida que eu vou abrir baús, acontece isso Mas tudo bem Mosqueteira, tá bom, baúzinho Michuruquinha. Agora chegou a hora do baú lendário. Mais uma lendária garantida aqui no vídeo de hoje. Eu tô empolgado demais desse bagulho. É sério, vocês estão vendo. Eu sou que nem criança, mano. Eu nem criança quando ganha bala, doce. Fica feliz demais. É sério, eu ganhando uma lendária aqui no jogo. Eu fico feliz demais mesmo. Bora abrir aqui esse baú lendário sem papo, sem enrolação, porque aqui é papo, entendeu? Nossa, é bastante gelo nesse negócio. Mas vamos lá. Beleza, baúzinho lendário. Vem Lentara, vem Lentara, vem Lentara, vem Lentara Mago Elétrico de novo, não Vocês uh, uh, uh. estão vendo isso Mago elétrico, mano, de novo Eu vou comprar na loja ali o mago elétrico E nós vamos colocar o nosso mago elétrico no nível 3 Vai ser hoje Como vocês Nossa, mano, eu tô sem fôlego Como vocês podem ver aqui na minha loja Tem mais um mago elétrico aqui pra comprar por 40 mil de ouro Eu não tenho os 40 mil de ouro, mas mano Eu vou ser obrigado a comprar um ourinho aqui na loja Porque, seguinte, vai valer muito a pena Mago elétrico é uma lendária que eu uso demais, demais mesmo, ainda falta coisa, mano, caraca Beleza, bora comprar aqui Compramos ouro suficiente pra nós comprarmos o nosso mago elétrico aqui É sério, eu espero que você tenha dado muito, muito like nesse vídeo Porque tá sendo muito investido financeiramente Mas eu tô feliz demais Porque é uma lendária que eu gosto pra caramba E que vai pro nível 3 3, moleque é engraçado isso, mas as minhas cartas lendárias são mais upadas que minhas cartas épicas. Minha, tem carta comum que não tá nem nos pés das minhas lendárias. É porque isso acontece porque quase todo baú lendário eu compro, quase toda promoçãozinha de baús eu compro e acabo tendo bastante sorte e vem bastante lendário. Então por isso que as minhas lendárias estão aí num nível legal. Agora acabou de papo. Bora eu comprar aqui, Mago Elétrico Vai pro nível 3, eu não tô nem Acreditando nisso, cara, eu, eu tô feliz Demais, é sério, se eu parar o vídeo por aqui Eu já fico feliz, Aqui eu, eu tô alegre Alegre é a palavra Certa, olha isso, mano Mago Elétrico aqui podendo ir para o nível 3 É muito bom, e é Muita cagada ter conseguido nos dois baús Seguidos Mago Elétrico, isso é muita cagada Só porque eu falei no começo do vídeo que eu queria Tudo bem eu ter ficado pobre né, Tá com 763 De ouro, sem 10 gemas, mas pelo menos foi por uma justa Por uma boa causa Eu ia até comprar a Pekin aqui, mas agora como eu não tenho mais Essas gemas, talvez eu coloque mais gemas Depois e compre, eu não sei se vale muito a pena Eu tenho receio, mas são 5 PECAS. e é muito difícil tu pegar Um baú assim, e Pekka Especificamente Pekka, aqui eu posso comprar Então é mais garantido, eu tô louco pra colocar ela no nível 7 Beleza então galera, vamos puxar uma partida Aqui mano, vamos ver com quem que a gente vai jogar Estamos jogando aqui contra o Cico Cico ah, não. Você se não, meu filho? Tudo bem. Né? Fazer o quê? A vida é cheia dessas. Né? Vamos ver o que o Ciclo tá preparando aqui pra nós. O cara já começou aqui. Calma aí. Vamos botar o nosso coletorzinho aqui em campo. cá o um zapzinho. Opa! Bola de fogo, Chico. Beleza. Eu acho que ele gastou ele chip pra caramba. Então vamos de bandidinha aqui. Se a bandidinha chegar, vai ser uma boa canhão. Um deck infeliz. Pelo menos conseguimos tirar bastante dano daquele canhão dele ali. O Chico... Chico não. <risos> o Chico. Tá achando que a bola é toda dele Que ele tá numa... Num, num, num grau de... Nossa, cara, que isso Calma aí, bicho, esse tronco aí não vai adiantar pra nada Calma aí Ele deu bastante dano, mas seguinte A gente vai fazer o seguinte Vamos combater os dois lados pra deixar esse cara meio perdido Tranquilo, ele tá com o mosqueteiro ali Talvez a gente consiga... Ai Esse mineiro dele Eu não esperava Mas do outro lado a gente conseguiu já tirar bastante dano Com... Os... Esqueci o nome A gangue de Goblinzins Beleza, vamos fazer o seguinte da tacar a Pecona aqui na frente mesmo Da mosqueteira porque a gente está agressivo Nesse negócio, a gente não quer saber de ciclo nenhum é, Se fazendo de boa Vamos tacar a Bandidinha aqui ó Para pegar o canhão, boa Zapzinho nessa galera E agora vai dar bom galera, agora vai dar bom A Bandidinha bateu lá, tirou bastante dano Calma aí, servinhos aqui Beleza, pura. E a P.E.K.K.A. vai bater. A peca vai bater lá no negócio. Um hit, dois, dois, dois, dois hits, três, três. É. O terceiro não foi. Mas tá valendo. Nossa, mano. Esse teu zap pra defender dois servinhos igualipados. O servinho já tava quase morrendo. Calma aí. É, agora não foi uma jogada muito boa da minha parte, porque ele tinha mosqueteira, mas tudo bem. Vamos aqui é, tacar o Meia Cavaleiro na cabeça dele. Bora tacar a bandidinha aqui. Nesse coisa, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Zapzinho aqui, beleza, beleza Agora a gente vai, a gente vai com tudo pra cima dele Calma aí, bora dar a Gami aqui Se a gente não levar a torre agora, eu não me chamo é o Bigodon. Vamos levar a torre, beleza Levamos a torre, tranquilo Ele, ele vai levar aquela torre lá, então não adianta mais é, Ficar querendo proteger aquela torre Já era, beleza A gente vai fazer o seguinte, ele gastou eleixi pra caramba agora Vamos tacar a Pecona aqui no centro Bandidinha aqui, já segura esse Zap Beleza, zap, tranquilo Agora eu quero ver, agora eu quero ver o Chico Cico, quer dizer, parar esse negócio, mano Bora atacar aqui a gangue no meio E já era pra tu, bicho, agora a P.E.K.K.A vai chegar lá Não adianta querer parar a P.E.K.K.A Não adianta, não, adianta, não adianta. Vamos mandar esse chorinho pra esse cara, mas é agora, mano Chorinho, vamos meter chorinho nesse cara Porque não tem esse negócio, cara Que palhaçada é essa? Achar que vai vir com Corredor e Mineiro vai levar a torre E vai ganhar o jogo, não é assim, Cico Não é assim que a gente ganha a vida E, mano, conseguimos aqui Finalmente voltar para os 4 mil troféus, 4.015 troféus, uhul! Finalmente! Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi meio rapidão mesmo, foi mais para fazer essa abertura e também jogar uma partidinha aqui com vocês. Fiquei feliz demais pelo nosso Mago Elétrico nível 3 que a gente vai conseguir colocar agora, mano. O negócio tá bonito, né? Conseguimos aí ganhar nos dois baús seguidos. Isso é muito difícil. Comprei mais um na loja, gastei gema, gastei ouro, gastei dinheiro, mas tá valendo. Foi por uma boa causa, foi para fazer esse vídeo, foi para upar minha conta e, mano isso aí, cara. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e também de passar no meu Instagram, é arroba Eu vou deixar o link aqui embaixo e aqui escrito também, ó. Passa lá, me segue, que futuramente a gente vai estar tá sorteando gift cards por lá. É só crescer o númerozinho lá, que com certeza eu vou estar tá sorteando gift cards lá pra galera, porque eu sei que muitos de vocês querem, vocês gostam, vocês merecem e obrigado pelo carinho de sempre. É nós Vamos chegar aí a 200k, mano. Stories, like, divulga o canal pra geral porque tá quase lá. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um e e valeu!